Fala, jogador! Tudo bem com você, meu amigo? Como é que estão as coisas por aí? É o seguinte, galera, vamos falar um pouco aqui a respeito do God of War Ragnarok, certo? Soltei um vídeo aqui recentemente também uh, falando um pouco dele, falando daquele espectro que mostraram lá, né? Do, do treto com alguns... É, com um pouquinho de gameplay, assim, bem espaçado. Falei que o jogo é... Tá, tá igual exatamente igual o, o God of War lá para Playstation 4 de 2018 realmente está bem parecido né tá basicamente o mesmo jogo e a internet a, né nesse final de semana uh, entrou em choque por causa do, do trailer do, da gameplay então a gente vai comentar um pouco a respeito desse assunto aqui hoje uh, lembrando que uh, a gameplay saiu aí bem espaçadinha né, é um trailer misto, que tem algumas imagens, de talvez de cutscenes misturada com algum, alguns pequenos trechos de gameplay de movimentação, de combate, uh, de, de, uma, de uma coisa a mais que o Kratos faz né, de poderes a mais que o Atreus usa, então assim, a gente teve que montar um quebra-cabeçazinho pequeno né, de, de coisas, de possíveis coisas que podem acontecer dentro do jogo que vão ah, vir aí de diferente ou não e é exatamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje então é, eu falei que o jogo é exatamente igual e na internet a gente teve aí uma, uma ideia mista quanto que uma galera ficou é, extremamente chateada pelo jogo ser igual outra já falou que não, o jogo tem que é, seguir os mods lá do God of War 2018 também, o que eu acho uma extrema bobagem, porque a gente está falando aqui é, de um jogo pronto, então ele necessita de melhorias é uma necessidade se você, geralmente essa galera, a maioria da galera não joga né cara então já parte desse pressuposto a maioria do pessoal que comenta, que fala, que a maioria não jogou, a maioria assistiu alguém jogando aí no, no YouTube, né, viu em live, a maioria não jogou, a gente entra por aí. Para quem jogou, qual é o sentimento? Bom galera, o God of War de 2018 é um jogo muito bem feito, tá? a gente parte desse pressuposto, né? em nenhum momento eu vou falar aqui que o jogo é ruim. O jogo é muito bom, é muito bem feito e mesmo que ele tenha aí é, alguns problemas... É um jogo realmente que ah, merece aí uma salva de palmas para Santa Mônica, né? Porque realmente é um jogo bom. Agora, é um jogo perfeito, né? É um jogo 10 de 10? Não. É um jogo 9 de 10? Eu acho que também não, entendeu? Ele tem ali uma, uma, alguma série de probleminhas que poderiam ser melhores. Se a gente pegar lá o jogo em si, a gente percebe que o Kratos... É um personagem travadão, com os movimentos travados, é bem durão, né, assim. Uh, a gente anda por uma série de corredores dentro do jogo, então mesmo ele sendo um, um, um open world fake, né, um mundo aberto fake, onde a gente tem uma sensação de grandeza espacial muito grande, mas mesmo assim a gente não, não tem liberdade de exploração, a gente ainda fica ali é, limitado a muitos corredores, jogando é, né, nessas partes aí por muito tempo. Uma outra coisa que a gente poderia colocar é a verticalidade. A gente não tem uma verticalidade dentro do jogo acentuada. Né? É, na verdade, ela não é nem média, ela é mínima. Né? Então, movimentos de pulos e movimentos de pendurar, eles são muito pontuais. E eles, não, para mim, não entregaram nada dentro do jogo, né? Para mim, tanto faz se eles estivesse ou não, porque é, é, essa, essa verticalidade, ela não acrescenta nada em jogo, ela poderia acrescentar. Outra coisa é a, a customização, que tem, tem algumas armas, né? Armaduras e tal, mas mesmo assim é uma customização limitada, não chega a ser um tinha um assim. E, e assim, por muitas vezes, eu caguei para essa, essa customização aí do God of War. Acho que ela não acrescenta em nada também algo que poderia é, ser feito e outra coisa é os cenários né galera os cenários assim por mais que tenha um nível de beleza interessante os cenários são muito simples né não tem nada a maioria 80% dos cenários são assim e a gente só percebe uma melhoria nisso quando a gente vai ali por exemplo na casa do Kratos lá quando a gente vai lá uh, para aquele para onde fica a freia, né aí a gente percebe que existe realmente uma, uma, um cenário muito interessante ali dentro, onde tem várias coisas e um, um acréscimo de muitos objetos ali dentro, muita coisa interessante, enquanto que na maioria dos outros é um espaço vazio, é, bem simplesinho mesmo. Né? Então, é, o jogo, por mais que ele seja muito interessante, que tenha assim, é, uma história muito boa, uma interação muito boa, o combate do jogo, pelo menos no meu ponto de vista, é excelente. É... Eu não consigo me lembrar aqui de um jogo que tenha um combate tão interessante. Talvez o, o The Witcher, né, pela sua complexidade, é... chegue perto ali. Mas mesmo assim eu ainda prefiro ah, o do God of War. Porque ele é mais intenso e mais simples. Né? Ele é mais simples do ponto de vista que a gente não, é, não precisa ficar né, tão preocupado assim em, em combate direitinho, porque até porque a nubagem é extrema, né? <risos> Eu mesmo sou muito ruim no jogo, mas a, a, mesmo assim você ainda consegue fazer movimentos muito interessantes que é, explodem os olhos, né? Na hora que você vê o Kratos é, dando uma surra em um, em um bichinho de gelo lá ou naqueles... naqueles aqueles bichos com, com tronco, é, realmente você sente, né? é diferente de você só ver um, um movimento interessante. Você sente a batida, o, o que, que eles estão é, sentindo. É uma, você sente, parece que você sente a porrada mesmo acontecendo, né? Então é uma é uma intenção de combate muito boa. Então esse combate é muito interessante, né? A trilha sonora dele também é muito boa, a modelagem dos personagens. É extremamente bem feita Mas mesmo assim Com esse jogo muito bom em mãos Ainda peca muito Lá naqueles quesitos que a gente falou anteriormente né? Basicamente a gente está falando aqui De uma liberdade maior dentro do jogo O que a gente esperaria Ver aqui na, No Ragnarok né? Porque a gente tem um jogo já pronto E aí a melhoria Deveria acontecer Eu não estou falando aqui de melhoria visual, galera. Ah, parece que, cara, a pergunta que fica no ar é assim: cadê a sensatez do gamer? Véio? Onde está a sensatez do game? De ponderar, de fa... de fazer métricas é, de qualidade pelo gráfico, cara. Aonde, mano? E eu vi demais, assim, para fazer esse vídeo aqui, galera. Eu peguei resenha de novo do God of War 2018. É, eu ainda tenho jogo, entendeu? Eu joguei, mas já faz tempo. Então, eu peguei de novo. Eu assisti, pelo menos, uma meia horinha de uma gameplay de novo. De uma parte que eu gosto bastante. É, então, vi assim, como que tava, Assisti alguns vídeos é, do pessoal falando na internet a respeito disso. Tanto galera é, que é mais grande aí no YouTube, quanto os menores, para ver né a, a mudança de pensamento porque isso conta muito também então assim eu consumi pelo menos aí pelo menos uma horinha e meia de conteúdo de God of War para mim chegar aqui e falar algo sensato né cara para mim chegar aqui e falar pô tá igual o, o God of War de 2018 tá uma bosta não velho não é assim então a sensatez de você medir a qualidade de um game por todos os componentes agregados no jogo, se perdeu. Então a galera, pô, é igual 2018, esse jogo aqui é um lixo. Não, então o gráfico tá igual, não, não teve acréscimo. Cara, falar isso por isso, né, não, não tem sentido nenhum. Então, o que a gente percebe, consegue perceber no primeiro momento, naquela, naquele trailer que eles mandaram, um pouquinho de gameplay, é que continua a mesma coisa no sentido de, por exemplo, do combate, que já era bom. O que dá a entender é que tanto o Kratos quanto o Atreus só conseguiram coisas, é, adicionar novos movimentos a respeito daquilo que eles já tinham. A gente vê ali o Kratos fazendo um movimento ah, com o machado dele, também com a, com a corrente, né? com a Chains of Olympus. Uh, então a gente vê assim que eles deram é, novos golpes para as mesmas armas. Eu gostaria de ver né, o, o Kratos se inteirando da, das armas nórdicas. né? Então seria algo mais interessante. Ou o próprio Atreus uh, se inteirando de, de armas nórdicas para dar um power-up nos poderes já dele né? a gente vê que tem um momento que ele anda num servo né ah, talvez espiritual lá para fazer um, um dano em área então o que a gente percebe é que não mudou nesse sentido eu ainda vi eu ainda consegui perceber que os ambientes ainda estão muito fechados né então talvez a gente ainda tenha aí é, esse sentido de corredores muito amplo a modelagem está incrível, né? normal, a, a história com certeza vai ser uma história muito boa, a trilha sonora também incrível, né? a modelagem dos personagens incrível, a interação incrível, tudo incrível, mas essa liberdade ainda me faltou. A gente vê ali em um momento que o Kratos faz um movimento de, é, de jogar a, a corrente dele em, uma, em um determinado local e fazer um push, né? E, e ele vai... É, na direção daquilo fazendo como se fosse um, um pulo né? Mas assim, a gente não sabe até que ponto é, Isso vai ser é, Permitido dentro do jogo né? Talvez seja só em pontos específicos né? A gente não consegue visualizar isso aí Então galera, é o seguinte O jogo se parece muito com o de 2018 Com muito poucos incrementos Em relação a, a movimentação A verticalidade do jogo Liberdade do jogo Não sei quanto quanta customização, mas parece idêntica do 2018 e os cenários, por mais que estejam mais bonitos, ainda me pareceu uh, simples, cenário simples, né? A gente está falando aqui de mitologia nórdica, então é natural que o universo, pelo menos aonde a, a maior parte do tempo eles passam, que são de florestas, né? Aquela região ali seja mais opaco mesmo, é natural isso, né? Porque a mitologia nórdica não se prega muito a, a a esse tipo de coisa porque é uma eles, né, estão sempre ali num território frio, nevado. Então, é natural que isso ocorra. Eu não tô falando aqui para você que deveria ter, né, coelhinho pulando na neve e, e raposa procurando coelho. Não, não é isso que eu estou falando. Mas dentro desse aspecto desse desse modelo, daria para ter um cenário um pouco mais vibrante. Né, sem perder essa opacidade que já é uh, inerente ao estilo do jogo né, Na mitologia nórdica cê, Se você uh, viu aí Vikings e tal Você vai entender bem o que eu estou falando né? A gente tem aquele ambiente opaco, bem frio é, Casas, é, madeira, aquela madeirinha bem opaquinha mesmo né? Parece que tem um grau de cinza Quando a gente vai falar de coisas nórdicas né? E é, o jogo entrega isso, né? Mas a gente poderia ter aí uh, um, alguns cenários mais interessantes A gente pode ver isso né, dependendo de como que o jogo vai continuar Se o Kratos for seguindo lá em direção ao Palácio de Odin Talvez a gente não saiba como que vai proceder a história Mas né, é, uma, é um caminho que ele pode percorrer E à medida que a gente vai indo para essas regiões Talvez a gente tenha aí hum, coisas mais expressivas do, do ponto de vista de ambientação né? Mas o jogo, galera Tá, tá basicamente um, Uma expansão Com leves melhorias Não é ruim tá? Longe de ser ruim isso Mas também, galera, você tem que pensar Que você aí, o cidadão brasileiro Vai pagar 350, 400 reais em um jogo Que já Está praticamente pronto Estava praticamente pronto Desde lá em de 2018 que tem mínimas melhorias. Né? Então, quando você compra aí um, um Corolla 2018 e vai comprar um Corolla 2022, você naturalmente espera que esse carro seja é, bem incrementado em relação a, ao de 2018. Né? E o que a gente está vendo aqui é só uma, uma revisão do carro, né? Uma revisão do jogo. O que para gente no território brasileiro é muito ruim porque o preço é muito elevado. Se o jogo fosse barato, né, a gente até que, até que eu não, não, não teria esse nível, né, de, uh, de ponderação aqui. Mas a gente está falando de um de um recurso é, que para nós é muito escasso que é o dinheiro, cara. Então a gente pagar quase metade do salário mínimo em um jogo para ele ser basicamente idêntico. Ao, ao jogo já lançado lá de 2018 e não trazer melhorias significativas para dentro da franquia é uma puta de uma sacanagem, né? Então, fica difícil para a gente aqui no Brasil uh, essa situação, eu acho que pelo menos é, para mim vai ficar inviável comprar esse jogo no lançamento né? eu não vou gastar meu dinheiro assim então eu vou eu só vou poder jogar ele realmente quando tiver num preço mais acessível que eu acho que é a realidade de muita gente é, aqui no Brasil a mesma que a minha né então fica aí essa a, essa ponderação a respeito desse jogo mas a gente, a gente tem que dar uma, uma salva de palmas aí pra, pra Santa Mônica, né? Pra Sony, porque basicamente é a única empresa ainda que lança jogos sérios no mercado. A gente vê aí uma série de jogos é, estúpidos sendo lançados, sem nenhum critério, sem nenhum, sem nada, é só joguinho pra jogar. Então, a, o jogo vai ser um jogo bom sim, né? Dificilmente vai ser um jogo ruim, vai ser provavelmente um dos melhores jogos do ano, e a gente só gostaria que houvessem mais melhorias. E se chegar a vir mais melhorias, eu vou fazer um vídeo a respeito, dando os aplausos merecidos para Santa Mônica. Quando a gente vê mais coisas em relação a isso. Então é isso, galera. Um grande abraço para todo mundo que ficou até o final e até mais.